Bem-vindos amigos a mais um vídeo Desta vez quero-vos ensinar como é que se pode fazer Criar no Reaper o efeito do vocoder Vamos lá então vou pagar aqui vou vos ensinar como fazer de raiz vamos precisar de 4 pistas 4 porque eu gosto de meter dentro de uma pastinha estas 3 vão já para aqui vamos carregar no botão do alt para desendressar estas duas já do master esta também esta é a única que está a ir para o master esta será a nossa voz este será o nosso sintetizador este será o nosso voo. Coder. Na pista do vocoder vamos mandar para a track de master vocoder. Na pista da voz vamos meter o input do nosso microfone. No sintetizador vamos meter o input do nosso teclado MIDI. Vamos por all para ele detectar. Vamos precisar de ativar o input monitor vamos fazer o insert do reavocode que é o plugin que nos vai permitir criar este efeito e no próprio plugin eu desenderecei do master a voz e o sinto porque no próprio plugin nós conseguimos ter uma mistura dos sinais que vão chegar a esta pista vamos pôr as bandas no máximo e o que diz aqui é send the signal to, the detect, to be detected to the main input então a voz vamos mandar para o vocoder para o 1 e 2 e depois diz e o sinal para, o, o para ser modelado para o, o second set of inputs ou seja para o 3 e 4 então o sint vamos mandar para o 3 e 4 temos a input monitor e se tudo correr bem vamos ah temos que criar um sintetizador temos que criar aqui um sintetizador no meu caso vou pôr um CS80 se é um sintetizador não temos um sinal que vai modelar. Vamos tentar fazer com que vou fechar a minha voz para ouvirem. O que vai fazer grande diferença vai ser o, o som do sintetizador que vamos usar. Podemos usar um pad. Ah, alô. E como podem ver, aqui é o sinal da minha voz, que é aquele sinal que vem dali. É, é. E desta forma conseguem uh, modelar e criar um, um efeito vocoder. Uh, e em seguida se quiserem podem fazer botão direito nesta pasta save como track template e da próxima vez que quiserem fazer torna-se mais simples, que é só botão direito, uma vez que já está feito code preciso mandar este para o master para todos Muito obrigado por assistirem Deem like se gostaram e partilhem Obrigado